Início de Troféu Brasil 2019, ficou muito evidente que nós tivemos dois tipos de competição na etapa de abertura. A prova dos 200 metros dado livre masculino, excelente resultado, classificação dos quatro primeiros nadadores para o Campeonato Mundial de Guanaju, ainda um quinto lugar fenomenal com o Murilo Sartori, aquele 1,4775, e o resto das, das provas. Há uma diferença técnica muito grande e que nos deixa animado com 4 por 200 metros dado livre e um tanto frustrados com as outras provas. A prova de abertura, talvez para minha opinião, nesse primeiro dia foi a mais fraca, os 200 metros dado livre feminino. Até o Minas, que contratou a nadadora americana Mallory Comerford, contava provavelmente com um recorde sul-americano para ajudar na pontuação e que acabou não saindo. Manuela Lírio, em segundo lugar com 1,58,83 e Larissa Oliveira, em terceiro, com 59,31, deixa a gente bastante frustrado. Até porque foram as únicas duas que, inclusive, conseguiram quebrar a barreira dos dois minutos. Para um revezamento que vislumbrava-se ser a uh, perspectiva do Brasil, cada vez mais distante do que, inclusive, nós já fizemos. Na sequência, os 200 metros de livre que eu acabei uh, de descrever na abertura dessa mensagem, foi realmente a prova do dia, foi realmente a prova que estava faltando para o revezamento ganhar confiança, um revezamento que a partir de agora começa a crescer. Esse tempo na soma, 7,0741, é abaixo do recorde sul-americano que se mantém desde o Campeonato Mundial de 2009, em Roma. e uh, dá uma perspectiva muito boa para o Brasil a nível de mundo, principalmente porque nós estamos com o segundo tempo do mundo, em 2019, na soma dos quatro tempos. E foi uma prova muito disputada, com alternância de posições, e que o Fernando Schaefer, a partir do momento quando o Fernando Schaefer virou os primeiros 100 metros, na casa dos 51, junto, empatado com o Luiz Altamira, eu disse, essa prova está garantida do Fernando. E ainda teve o ataque final do Breno, que deixou a prova ainda mais interessante. Tem que confessar algo aqui, de que torci contra o Murilo Sartori. Eu não queria que o Murilo Sartori entrasse no revezamento. Eu acho que Murilo Sartori tinha que se classificar para o Campeonato Mundial Júnior como se classificou. E eu explico. É importante que o nadador passe por diversas fases. Ganhar é importante. Poder ir para o um Campeonato Mundial Júnior com chance de medalha, com chance de ser campeão mundial júnior, vai ser muito importante para a carreira dele. Em Tóquio 2020, eu não tenho nem dúvida e tenho certeza que ninguém duvida de mim. Murilo Sartori vai estar nesse revezamento. Que bom que o Murilo continua melhorando, excelente resultado. E que bom que vai para o Campeonato Mundial com chance de brilhar lá fora. As provas dos 100 metros Nado Costas Feminino, eu acho que o grande fator positivo foi a Etienne Medeiros ter feito a melhor marca dela desde 2016. Ela que treinou mais para os 50 e 100 metros Nado Livre. E acho que esse resultado do 1.0013 deixa ela bem animada, principalmente porque ela está focada para dar os 50 e 100 metros Nado Livre um pouco frustrado, porque o segundo colocado na prova fica na casa de 1 e 2, o que deixa nós realmente sem perspectiva, e esse revezamento 4 por 100 metros, ele não vai melhorar tão cedo. O sem costas masculino teve como fator positivo a volta de Guilherme Guido, e ele que no ano passado deu uma bobeada, deixou o Gabriel Fantoni ganhar para ele, esse ano ele não teve deu chance não, o Guido uma bela de uma saída, uma excelente velocidade de reação, rompeu a, a, a superfície na frente, teve uma virada boa e ganhou a prova. Foi o único que nadou na casa dos 53 segundos. Um pouco de frustração em relação ao Gabriel Fantoni, que já não tinha nadado a, a sua, o seu melhor no Campeonato Universitário americano e agora também não repetiu sua marca. Precisa ser dito que o Fantoni ficou muito mais próximo de perder a prata para o Guilherme Baceto do que ganhar o ouro do Guilherme Quinto. Fechando o dia a prova dos 800 metros de estado livre feminino, vitória uh, relativamente tranquila para a nadadora que era favorita, a argentina Delfina Pignatiel, ela inclusive que nadou até abaixo do índice olímpico para a Argentina, embora essa competição não esteja registrada para obtenção de índice olímpico para a Tóquio, na sequência Viviane Jungblut e Ana Marcela Kuhl. Detalhe que com relação a, a Viviane, esse é o melhor uh, 800 metros de estado livre dela, desde que ela começou a nadar, a treinar especificamente para as maratonas aquáticas. Um resultado interessante que, com relação às provas de fundo no Brasil feminino é de que nós vivemos uma situação muito difícil no fundo feminino. Porque tanto Viviane quanto a Marcela estão muito mais dedicadas às provas de águas abertas do que às provas de piscina. E as duas continuam dominando as provas de fundo no Brasil. E isso é preocupante, e falta uma, uma renovação nesse, das de novas nadadoras, para que subam no pódio nessa prova. Porque essas meninas, elas estão aí apenas para marcar pontos para suas equipes. Não faz parte do seu programa, do seu, da sua prioridade, como resultado. E elas continuam sendo as duas melhores do Brasil. E isso é bem ruim para a natação de fundo do Brasil. Primeiro dia, eu esperava mais do Minas, Pinheiros na frente... Faltam cinco dias, é muita coisa ainda. Só que eu achei que no primeiro dia o Pinheiros andou melhor. Algumas vantagens, algumas coisas positivas em relação ao Minas. Mas o Pinheiros nesse primeiro dia foi mais positivo. Tanto nas eliminatórias quanto na final. O Minas teve a seu favor, acho que algumas coisas muito boas acontecendo. Principalmente, talvez no bloco intermediário. Né? O Pablo Vieira nos 200 metros da do Rio, a Aline... Os 200 metros estado livre, mas o que decide a competição foi lá em cima, e lá em cima o Pinheiro foi melhor. Primeiro dia, nenhum recorde, Pinheiro está na frente, e vai ser assim, viu, até o último dia, muita emoção, boas disputas, e tomara que grandes resultados. Esse é o Troféu Brasil 2019, e a gente volta amanhã. Até lá.